Tem um carro de drift aqui, ó Pra quem quer fazer área de drift Qual que são os mais fáceis? Vamos fazer aqui essa placa de perigo Vale tudo, tem que pular 500 em metros, tá? Bora lá, é... disso! Tem Rimac, né? Rimac Porrada de carro S2 aí É só pegar uma distância favorável Ah, eu tirei o bagulho que mostra os metros, cara Tirei o bagulho, né? A tunagem do disco está compartilhada, tá? Uh, cadê o próximo aqui? Olha, a gente tem aqui uma área de velocidade vale tudo classe S2. Uma média de 152 km por hora, tá? Bora lá, eu ativei as habilidades. Não tá mostrando o oh, meu lado. eu ativei. Hein? Vamos ver depois. Acho que não deu, não, hein? Então, vamos ver se deu ou não. Eu, eu tô cego aqui, eu não sei. A tonagem do Honig RS200 está compartilhada, tá? Qual que é o próximo aqui, cara? Temos aqui uma área de drift. Tem que, é uma área de drift mesmo, tem que fazer 130 mil pontos. Tem que ser um carro de drift da classe S2, tá? Eu não tá mostrando as habilidades, cara Mas vamos ver aqui, né, no No, no achômetro Tá, ó, mantém a quarta marcha Aí, fica ziguezareando e, e Derrapando ó, 130 mil, né Eu acho que vai dar, ó Tá compartilhado Fórmula Drift Corvette Lá na loja do Tom tem um carro de drift, pra quem não tem Corvette. Aí é só entupir de peça, colocar na S2. Fica mais fácil com aquele AWD, tá? Eu acho que deu, cara. acho que deu, hein? Esse aqui é o Corvette de drift, tá, meu nobre? Qual que é o próximo aqui? Tá muito fácil, hein? Vamos pra corrida de rua agora, classe B. Vamos lá. Vamos lá, vamos entrar aqui nessa corrida de rua JDM. A tunagem desse carro aqui tá compartilhada. Toyota Solica, tem RX-7, tem NSX, tem 300Z, tem Nissan GT-R, tem Supra, tem Trueno. Todo mundo aqui tá compartilhada a tunagem. Tem três corridas, eu só trago exemplo de uma, tá? Bora lá, bora lá. Tem Nobre, FWT. Ó... Oh esse que é FWD, esse carrinho aqui é raro, né? Toyota Celica acelera bem. Corrida de rua na campanha não tem tráfego e no... no modo online tem, velho, paia, né? Eu prefiro corrida sem trato. Eu prefiro. Fala com o Mike Brown, velho. Né? Mike Brown não. A gente tem que ver os novos desenvolvedores, né? Eu vou ver como é que mexe lá no, no fórum do Forza para mim botar algumas sugestões lá. é ventilado e você consegue fazer tudo no é ventilado. Já o modo online é limitado. Baia. É que ele melhorou, hein? eu dei a mexiguinha no diferencial dele, pressão de pneu tá escorregando menos vai tá escorregando menos classe dele e aí, nunca meu considerado Opa. um salve meu brother tranks salve meu brother beleza estamos aqui fazendo um evento sazonal live na twitch ai ai segura, segura o vídeo. da hora a manobrinha dele é boa até Toyota Solica Olá Bonito né Legal eu gostei desse carro gostei Vamos ver aqui tem mais uma corrida né Tá rápido isso aqui hein? classe B tem que ser Nissan Bora entrar aqui nesse evento aqui ó A compartilhar do Nissan e o 300Z também hein Bora lá, ó. Horizon 4 no Super 7 tá dando um CCGT. Eu tô pensando em fazer. Cansado esse Super 7. Eu tô pensando em, é, em fazer o, o Sazonal do 4, hein. Ai, ai. Quem pegou o Nissan 400Z, pegou. Foi engraçado, eu não vi é, canais que nem Zoy o Eu não vi os caras BR fazendo vídeo do 400Z. Eu nem fiz, porque não adianta o canal pequeno fazer. Mas parece que os caras... Nem deu moral, um ícone automobilismo aí sucessor do... que é um carro legal ah. né depois eu vou colocar o body kit pra esse carro aqui é. É, ninguém deu moral pra ele rapaz esse efeito de chuva é legal né como é que é o nome desse efeito aqui no chão é spray né spray legal legal O pessoal do Forza é brabo, né? É, deve ter muita grana envolvida no desenvolvimento desse jogo. Muita grana. É a temporada, né? Temporada de, de chuvas no Horizon. Forza 8, cadê nada? É... O Cris só tá segurando. Expansão, nenhuma informação. Nesse que vem eu acho que não vai ter não, hein? Eu acho que a expansão vai ficar para o mês de julho. Julho e a... O Forza 8, mês de outubro. E quem não, hein? A realidade é essa. Eu não achei nada. Qual que é o próximo agora aqui? Nós temos aqui uma caça ao tesouro. Acelere pela zona de velocidade com 370z em 370... <faz> Tá, aqui vamos ver. Pô, véio, que carro... Ah, era isso mesmo. Era isso mesmo. Tem que entupir o Nissan 370Z de peça. Fazer essa área de velocidade aqui, ó. E não pode bater em nada. Se bater, talvez cancela, tá? Faz essa área de velocidade aqui, ó. Tem que estar acima dos 370 km por hora, tá? E a localização tá aqui, ó. Bem na Sierra, tá? Tá aqui na Sierra, ó. pronto era só isso vamos ver o próximo aqui ó desafios de fotos fotografe qualquer nição frente ao lado das lanternas de pedra em cascadas de água azul olha aqui gente cascada de água azul tá obrigado minha nobridade. ali ó olha aqui gente ó oh! A galera toda aqui, rapaz. Ó oh, o gato. Deixa eu bater no gato aqui, ó. <risos> é engraçado demais esse gato. Ó, tá aqui, viu, gente? Ó, perto, entre essa placa de XP e essa aqui, tá? Tem aqui, ó. De frente o... a cachoeira. Obrigado, minha nobreidade. Pronto, ó. Esse aqui foi easy, hein? Ganhamos aqui já o Toyota MR2 Agora a gente tem os rivais mensais, né? Deixa eu fazer esse primeiro aqui, vamos lá Rivais mensais, esse aqui, ó Com o nosso carro que quem pegou, pegou Quem não pegou, agora vai ter que esperar, hein? Agora vira aquela loucura muca, como é que faz para pegar o 400Z? Ai ai, é, é sempre assim. E é. Só da gringa pegou a galera. bater em nada hein se bater aqui vai invalidar a volta vai invalidar a essa pista aqui é grande viu? esse aqui é um circuito grande esse carro azul claro eu quero eu quero baixá que eu não a encontro eu não há encontro o arei pronto qual que é o próximo aqui agora a gente tem aqui o ah agora é com carro elétrico e vai mensais vamos lá vai vir pra gente aí é o Rimac Neveira né esse aqui é concept né Aí vai chegar a outra aí pra gente. É até da hora, ver a, a manobra dele. Ele tá estoque. Estoque, ele anda bem. Batei, hein? Batei já era. Então, o estoque o carro. O carro estoque é absurdo. Sem tunagem ele já alcança velocidade absurda. Boa, boa, boa. Vamos fazer agora a corrida online para pegar o Honda Civic Coupé? Ah, vamos lá. Vamos ver como é que esse carro vai se controlar aqui. Vai dar bom. O pneu de rally, e suspensão de ralo. diferencial de ralo. Ou os boots com facilidade? Né, os bots. Eu então, acho que é porque o pessoal aqui está com carro stop. Acho que é porque a galera está com carro stop aqui. Talvez é esse carro aqui é. A Classe C é lentona mesmo. Compartilhar esse é subir chequinho. É... Oi Ed, obrigado Ed. Obrigado pela ajuda, Ed. Ed. Fala Muquinho, não vai perder o cheque meu tão sagrado. Quando eu posto no YouTube as contas, eu coloco o um índice. Se olhar na descrição do vídeo, está marcado o tempo de todos os eventos. Para tá? facilitar a vida, desligado, né, com a reata aqui dentro, passando as quatro rodas, fala é, é Bernardes, agora é boa tarde, né, pra todos que lá tá e... cara, eu tô, tô jogando Fortnite quase todo cara tá perdendo, mas nós tá está ganhando ainda, a pontuação tá boa. Compartilhar esse carrinho aqui. Compartilhar aí. Não, Fortnite é, é louco. Salve, local Romero, Mais uma seasonal cansado do Forza Horizon. Cinco? Não se esqueça dela, água geladinha, para a refrigeração do carro, capa. É e metal, esse metal Nossa. Ah, eu, eu não tô muito, eu, eu tô bom de mira, tô acertando o tiro, só que falta estratégia, tô andando muito no capa entendeu? Tem que ter mais estratégia na hora de estar de tá ali. Eu sou muito agoniado, velho. Eu saio de um lugar, vou pro outro e os caras ficam só escondidos. Tá? Eu tenho que prestar mais atenção nisso né? Olha lá, lá, Raridade. Nissan GTR. Oh, oh, esse sazonal aqui nós ganhamos o carro louco, viu? As raridades. Vamos fazer aqui o Forza Tom agora. Obtém e dirige um Toyota MR2 SC1989. Olha aqui, gente. Adquirimos o carro aqui, ó. Bonitinho ele, hein? Qual que é o próximo aqui agora? Ganhe seis estrelas em radares de velocidade com Toyota. Vou fazer esse radar aqui, gente. Escolhe um radar que vocês já acham fácil de fazer. Vou fazer esse. Vamos lá, escolhe qualquer radar de velocidade. Pode fazer várias vezes. Aí quando aparecer a mensagenzinha, é porque completou, tá? Beleza acho que foi, não foi? Ah, vença uma corrida de rua. Bora lá, gente. Tem que vencer. Tomara que seja só essa corrida aqui. É um Bentley aqui na corrida. Tá compartilhada a compartilhada da tonagem do MR2. 98. Com esse aerofólio lindo. Boa, É... Tem trânsito aqui, cara. Geralmente na campanha não tem, ó. Essa corrida aqui é rápida. É rápido. Opa, opa. Aí mês que vem a gente vai ter um evento da Rúmiga, né? O sazonal da Rúmiga. Um evento focado na... no festival de rally. Provavelmente vai ter na... naquele estádio de futebol, vai ter uma área de rallycross. cross de acrobracias e deve chegar algum carro da runga novo aí pra nós hein aí vem só bomba reciclada vai chegar só as bombas recicladas tô zoando Oh, é só isso. Tomara que não tenha outra corrida, né? Oi, Chavante. O que nós temos aqui agora? É, marque 100 mil em pontuação. Primeiro eu vou ativar aqui as maestrias, né? Aqui no Baja, ó, gente. Vamos aqui no Baja aqui que é muito bom para fazer habilidades. <risos> gente, é só ficar aqui em Baja, em Barra, né? Barra. Ficar quebrando tudo e saltitando. Olha lá, o completou. Bora fazer aqui o Event Lab. Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos lá. Bora entrar aí. Bora lá, bora lá. É o quê? É o que Eu vou de Lancer, tá? Tem um monte de carro aqui, ó. Como vocês estão vendo. Mas eu vou... Nossa, eu vou com esse carro aqui. Ele é bonito, ó. Bora. É... A lanterna... Nossa... Eu vou, eu vou mostrar agorinha, peraí. Vamos lá. Tem que entrar ali, ó. Tem que entrar aqui, ó. Cadê o checkpoint, meu brother? Que fez esse evento aqui, pelo amor de Deus. Ué, parece que é pequeno isso aqui, ué. Olha que bonito, cara. Olha, olha, mano, que viagem! Que doideira, hein? a estrutura ali da casa quebrei quebrei quebrei o trem ah, isso aqui não é a corrida né? isso aqui é só para mostrar ali um, a obra que o cara fez aqui né? ficou legal ficou legal viu parabéns aí pro cara que construiu o arquiteto, olha, aí, gente, tem como colocar essa, essas pedras, esses trem aí? Mas é legal, hein? olha essas pedras aí, foi ele que colocou. Galera, terminamos o evento sazonal, lista de dicas na descrição, quem for comprar o Overclock, se der me marca no Instagram, se não der usa meu cupom que está na descrição aí para ajudar.